São João, quantos, quantos anos o senhor mora aqui nesse canto? Ah, já faz uns 50 ou mais, uns 50 anos por aí. Mas o senhor não lembra da pedreira, não lembra? Não. Lembro. Dela funcionando? Ainda tinha o britador, tinha ali, ó. Não tava funcionando quando eu, quando eu cheguei aqui, mas ainda tinha o britador ali, a pedreira. A pedreira está isso aqui tudo é pedra por baixo, né? É, é pedra. É a, a casa do senhor aqui, isso aqui é pedra. É, é uma laje. É uma laje, é uma laje. É, é, é pedra. Isso aqui mexeu te, é pedra só. Te, tem uma camada de terra. É. É. Isso é bom pra isso, construir, né? Isso aí tinha é quatro caixas grandes aí. ó. Onde a estrada era aqueles caixotes aí. Enchia, enchia de... De, quando isso aí enchia, desvaziava e jogava no, nas caixonas que tinha aí embaixo. E não jogava no córrego, não? Não. não. Ah, mas aqui via, via o, o lixo da cidade e vinha pra cá? Vinha tudo para cá. O, o, Rio. o esteiro, essas coisas. É. Caía tudo aí. Aí eles tinham os, os coxos grandes assim. Aí ele secava, tinha um cara que trabalhava aí dentro só para mexer com isso pra jogar esses tercos no café, entendeu? Era adubo, fazia adubo. Era adubo, rapaz em volta e tinha cada... Tomate desse tamanho, dava um, nascia muito tomate O tomate. O, Arbis, o pé já vi estercado, né? <risos> o pé de tomate. Você quando achava um pé de tomate na, lá na lavoura, você sabia que ia dar para produzir eu, mesmo, porque ia, ele já, é, é. já vi estercado, já tinha passado é, o pro, é, um é. processo de... Rapaz, mas era cada tomate que dava aí a é. vida. Aí foi indo, eles, a turma pegou, começou a pegar, aí o fiscal de higiênica deu de cima aí até acabou, tirou isso aí. A higiênica tirou, cortou. Agora essas caixas aí não, não derrubam porque o Gilmar tombou isso aí. Mas você. Isso aí também não, tem, não, não adianta derrubar não. Eu fico aí para história, né? É, é, ficou para história aí. É. pessoal contar onde que era a primeira estação de tratamento de esgoto, era aqui. Era, é, é. Estamos aqui, ó. Eu vou, eu vou até filmar com a imagem melhor aqui, viu? Ah. Um tratamento de esgoto antigo, ó. Agora, é... lá embaixo, você já foi lá na, na estação lá de tratamento lá embaixo, não, né? não, eu não fui no... Lá é bom, viu? Ficou ah. bonito vi, só que é, o pessoal que trabalha lá fala que o negócio é muito bom, de primeira linha. Aí ah, eu fiquei muito... Isso, muito... Enojado com isso aí, que eu não fui mais nenhum lugar para ver esse treino, viu? O senhor já, já conhecia isso aqui, né? É, eu já é. conhecia tudo. E era uma catinga aqui que ninguém suportava, rapaz do céu. Agora melhorou, viu? É. Melhorou o, o, o ar. Capricho. É, é, é. O, o capricho do povo, a, a higiênica deu de cima. É. Até aqueles curtumes aí, quando dava descarga nesses curtumes aí, ninguém aguentava isso aqui, ó. Quando eu comprei isso aqui, eu falei, misericórdia, comprei isso aqui por quatro mil. Quatro contas, era no tempo de conto. É, quatro como que... que chamava, como que chama aqui, é, é jardim? É, Consolação. Consolação. É. A, a minha rua aqui chama Couto Magalhões. Couto Magalhães. Essa, essa que vem lá de baixo a Culto Bagaleza, é né é. é a que passa lá é em frente a a, o esta, a, a estação da do o terminal rodoviário é. essa aqui passa para o baixo do terminal essa daqui vai é. lá vai. Ô, ô sou João ali no Parque do Progresso o que que tinha ali só só capim chácara lá era só chaca, era não tinha nada aí. Aí também era só chaca. O senhor lembra quando eles fizeram o viaduto? Lembra esse viaduto aí? É. Tudo isso aí, tudo eu lembro. Até quando, tava, quando ele estava, quando eles estavam abrindo o posto galho branco aí, ó. Quando estava abrindo o posto do galho branco, eu falei, ah, esse povo está doido aqui. Quem é que vai sair lá do centro para vir abastecer aqui? É. E é o poço que tem o movimento é. muito grande, né? Muito grande. É. Pois é, aí eles começaram a abrir o poço, a, aquela coisa errada, a, Aí começou a descer a rua, essa rua aqui, descer. Já essa avenida já desceu aqui assim. A outra, o viaduto lá, já desceu o viaduto lá. E, e daí... Tá desse jeito. Até minha menina, quando, quando eles começaram aí, fazendo isso aí, minha menina começou a fazer manita e vendia manita aí, a doidada aí pra esse povo aí. Aí ela foi, desanimou. Desami... Acho que se ela tivesse continuado, ela estava tendo melhor de vida. É. <risos> o senhor João, esse viaduto ele ficou, ele levou uns quatro anos para funcionar, né? Ah, levou porque. Porque era, mas um fazia de um jeito, o outro fazia... Ah, a é. verba acabava? A ve é, ficava, ficava esperando... Esperando vir, mais. vir <risos> mais dinheiro. Eu sei que isso aí ficou assim como se fosse um, um desafio grande, porque é, precisava de fazer o aterro, né? É, pra, é. pra ligar lá no polo esportivo. É. Aí o posto aí de, de gasolina agora, isso aí já... Teve muito movimento, né? Tem muito movimento o poço aqui embaixo. Tem, tem o beira-rio, é. Beira-rio? É. Tem muito, Baço, tem muito movimento. E Mas o... igual o posto Galo Branco no... não tem, porque não ele, tem, é. ele tá na esquina ali. Ô, Sr. João, esse costume como que chamava? Ó, Oi, esse, esse aqui ainda chama o Bela Franca. O outro, o outro que era onde tá fazendo essa construção aí, ó, era Franco Brancouro. De quem que é o, o Bela Franca? Hein? De quem que era o proprietário dela? Ah, oh, para dizer a verdade, eu não sou o nome dele não, quem que é não. O senhor, o senhor trabalhou aqui em Franca com o quê, mais? Só com sapato. Só com sapato? Só com sapato. Aí, aí quando eu aposentei do sapato, eu fui lá para a igreja católica, trabalhei lá 21 anos. Na igreja católica e deu, no Consolação. no. Francano. Na estação. Que na, na estação. É. Ah, mas qual igreja o senhor trabalhou? É na, na São Sebastião? São Sebastião. São Sebastião. O padre Vitor? Era Padovido É. Ouvido? É, ouvido. É. Amigo da gente. O ah, um templo, aumentou o um tempo ali? Não, né? É sempre uma, uma igreja... Ah, não. não tem não. muito espaço, não? Não. O senhor trabalhou lá na época que estava fazendo o um salão de festa? Que era... Não. Não, quando eu entrei lá, já, já o tinha. salão já estava feito Já estava feito É isso Logo aí? Logo assim, eu aposentei do sapato. Fábrica ta... de sapato que o senhor trabalhou maior, qual que foi? Caçados Palermo. a Palermo é ali perto de casa. Onde que eu o Toninho? É a fábrica nova, né? O prédio novo. É, porque tem A é, primeira era aqui na, na rua. Ó, ó, quando eu entrei é. no, no Palermo, era aqui na rua. Rua do Comércio, ali. Do lado de baixo da rua do Comércio ali. É. Ali tinha a opção de fábrica, né? É, era. bem no pa centro. Era o Palermo e o Esqualo. Esqualo. Primeiro era Lopes de Melo, depois Lopes de Melo acabou, vendeu. E o proprietário foi morrendo, foi passando por si, ficou esqualo. Depois o esqualo também vendeu para outro, não sei o que, acabou. O Palermo ficou continuando. Agora hoje onde é o Palermo é o Popa Tempo. Popa Tempo. É. O Palermo fez aquela fábrica ali onde é o Cassado Stony. Caçado Toninho não, supermercado. Supermercado Toninho. Toninho. E aquele prédio era grande, né, Para esse. Era. Era, era um, um desafio muito grande, era, né. Era, Aí eu, eu fui acabar de aposentar aí, ó. Eu entrei ali no, no, em 58. E ficou até 60 e pouco, funcionou lá, né. Foi. Eu lembro. Eu já comprei sapato ali. E a é. E a proprietária é a Denise, a filha do Suélio Palermo, né? É. É. Mas tinha gente que administrava lá, né? O um funcionário. Ah, tinha, né? Sempre a família é grande, sempre um, sempre um falava uma coisa, outro, outro queria dar ordem de outra coisa, e era aquela nojo. Eu tô vendo aqui a placa aí da casa do senhor. Conto bagalhões aí. É. Rua Conto Bagalhões. Sai de lá vem até aqui. Pois é. Ela nasce lá no. Eu não, eu não sei até o fim dela, até onde vai o fim dela, eu não fui. Você sabe que eu ainda não fui no fim dela? Não é longe, não. Ela termina ali perto do Pestalose, no Pestalose. É, por aí, ó. É, ela não atravessa, não. É por aí mesmo. Mas pra mim dizer que eu já segui a conta do Magalhões de, de canto a canto, eu não... Não conseguiu, não. não. Eu Ô, João, você tá com quantos anos hoje? Hoje? Eu tô inteirando 91. 91? 91. O senhor tá de parabéns, né? <risos> <risos> <risos> Pô, não é hoje, falta dois meses e pouco. Eu sou do dia 20 de setembro de 31. De 31? Então o senhor tá campeão, viu? O senhor vai igual o pastor Juvenal. Está com cem anos, viu? 101. É, 101, né? É. 101. Aí ele é, é vamos, vamos ver, né? A gente tá aí, é sempre a ah, turma. O e... senhor é da idade do pastor Santana ou não? Como é que é? O pastor Antônio San... Santana. Santana. Antônio Santana. O senhor regula idade com ele? Ô oh, irmão, eu acho mais ou menos, mais ou menos isso aí, porque... Dessa idade do senhor, de 90 anos, quem é que tá aí da, da turma do senhor? Porque tem um pessoal que vai embora cedo, né? Eu fiquei admirado, foi do Pascoalino, né? O Pascoalino foi embora. Oh, eu, o Pascoalino foi embora. Eu não podia ter ido, não. Ah, oh, mas... E... Não são todos às as... vezes... Às vezes eles me perguntam por que, o que, que eu faço. Eu, eu falo, eu não sei, a misericórdia do Senhor. A Bíblia mesmo fala honrar o teu pai e tua mãe e te terão, acrescentarão teu dia de vida aqui na terra. né? Pai, irmãos do senhor, quem são os irmãos do senhor? Os meus irmãos? É. Ah, moram uns lá em São Paulo, outros lá para Bahia, já morreu também. Morreu três irmãos mais velhos. E não, dois mais velhos, dois mais novos, morreu quatro irmãos. O senhor, é, é quantos vivos tem hoje ainda, da irmandade do senhor? Da irmandade tem, é. tem três, nós somos sete irmãos. Sete irmãos. É isso aí, seu João. Mas o senhor não fala o nome deles todo? Falo, é porque... Porque? Começa de ser o trabalho, vamos ver se o senhor sabe. Ah, é, Lorivar, que é o mais velho, depois vem o Edivaldo, que é o segundo, depois vem eu, depois vem o Nezen, tem apelido de Manuel. depois vem o Chiquinho, Francisco que tem apelido de Chiquinho, depois vem o Gutenberg, que tem apelido de Betim, é o que mora lá em São Paulo, depois vem uma irmã, o nome de Miriam, que mora lá no aeroporto. Essa tá, é a mais nova, a caçula. É. É. é. O pai do senhor como que chamava? E Xavier Rego. E a mãe? Maria Danta Silva. Ô, o, o sou João, eu, eu conversei com o senhor da outra vez, o senhor falou pra mim de avô, o senhor conheceu o avô? Não, não. Nem por parte de pai, nem de mãe? Não, não, não. Porque o pai do senhor veio da Bahia. O meu pai morreu lá na Bahia. Nós ainda estávamos lá, eu estava lá ainda. É o senhor que veio da Bahia? Eu vim da Bahia. O senhor veio com que idade? Olha, lá da Bahia para cá eu vim com. Eu vim com 7, ou oh, 27 anos. 27 anos? E chegou em Franca? Estabilizei, pão, e... velho. E já estou com 27 anos, tô fazendo já. 90 e um anos. Tá de parabéns. É franco é terra boa, né? <risos> Chegou aqui, começou a trabalhar e não parou mais. Não parei, estou até hoje. Não... Participando Foi... da igreja? É, graças a Deus, viu? Assembleia de Deus, Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, Eu sou perdido lá da Assembleia de Deus, pela misericórdia do Senhor. Isso é muito bom. O senhor é do tempo do Lazinho pastor Ivo? Sou oh, isso, sou sim. O senhor foi colega do pastor Benedito Damião? Benedito Damião, é. quando, eu, quando eu fui a igreja era o pastor Benedito Damião. Fazedor de farinha? Ele Quem? trabalhava com farinha, né? Quem? O, o pastor Benedito? Ah, eu não sei se ele trabalhava com farinha, eu sei que era ele. Agora eu trabalhava com farinha lá na Bahia. da Bahia o senhor trabalhava? Trabalhava. Aqui não? Aqui não. Farinha de, de, de mandioca? De né? mandioca. Uh, é a melhor, né? Ah, sei lá, só. Eu, eu acho que é, porque a vida da gente, era, a gente tinha mais regalia, e a gente trabalhava para nós mesmos, era... Quando eu cheguei da Bahia, até que eu estranhei muito quando eu vim lá, cheguei aqui para trabalhar assim, ó. Eu, ninguém nunca me mandou, ninguém, ninguém nunca gritou comigo. eu saí de lá para vir trabalhar em fábrica aqui, para debaixo de olhos de gerente, rapaz do céu. Eu, eu ficava doido. Deus, o que fazer para me acostumar aqui, viu? Ainda bem que o senhor era evangélico, né? Conheceu o evangelho e avançou bastante. Amancei bastante, <risos> é. Sabe que o evangelho, ó, ele muda o, a, a ah, natureza. Faça, tio. É, ele muda. Na roça, o senhor trabalhou na roça, é... Aqui? Só... aqui? Lá, lá na Bahia. Só na roça, lá na Bahia era só na roça. Mas nós trabalhávamos no que era nosso. É. Lá nós mandávamos, lá nós tínhamos funcionário E hoje, e aqui eu vincei. Eu vincei. Lá nós tínhamos empregado, hoje aqui eu vincei. Ô, Sr. João, e, e lá na Bahia, tem família do senhor lá? Tem, tem, tem. Parente? Tem, ainda tem. Tinha um irmão, aí ele morreu. Aí ficou a irmã. A cunhada dele, a mulher dele, mais os filhos dela, ainda mora Que não. cidade que é? Iguaí. Iguaí é perto de... De Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. É isso aí, seu João. A vida passa rápido, né? Passa. Tem que prestar atenção, então. Passa rápido. É isso aí. Hoje é que dia que é do mês dia 10, né? É, 10 vi... de julho. É, 2022. Conversando aqui com o Sr. João. Conhecido como João Rego, mas tem um outro nome, né? É João João Baiano, João Baiano. Mas tem outro nome, o, o nome do senhor mesmo é João João Silva Rego, João Silva Rega. Rego, Rego. É. é. Eu vou colocar esse vídeo lá, viu, seu João? no Youtube, pra eu ficar mais famoso ainda, e... os parentes do senhor mandar notícia para o São Paulo, aonde tem parente do senhor, vai falar assim, olha lá, o seu João tá lá, no caminho do sem Graças a Deus. Meu. Graças a Deus. E sempre gosto de pregar a palavra e tudo, estamos aí, ó. Eu sou muito amigo de um amigo do senhor. O José Moisés Tristão. Ah, José Moisés, eu sei. Gente boa, né? É. Ele tá agora evangelizando. Mas ele tá evangelizando bem mais longe. Lá na África. Daqui ele manda mensagem para lá. José Moisés? É, na internet. É, com esse negócio de internet agora vai longe, né? A mensagem anda, né? Anda. Isso é bom. É, porque antigamente o povo falava. Eu sempre, sempre escutava essa frase. Quando fosse no, no fim dos tempos, a palavra de Deus ia entrar dentro das casas até pelo telhado. É. E está aí, ó. Ô, ô senhor João, o senhor já fez ar livre? Pregou em ar livre? Já. O campeão de ar livre é o pastor Juvenal, né? Na época dele, ele pregava muito o ar livre. Pregava, é. Em Di, dia lixo. de domingo à tarde, eu tinha, eu tinha que fazer o ar livre do tio. Era sempre tinha uma praça lá e o pessoal reunia e. É, sim. Já peguei muito em ar livre, eu, já, eu fazia muita visita. Graças a Deus, já ganhei muita arma para Jesus. Assim, nas visitas, eu tenho, eu tenho irmão que é pastor e eu que preguei para ele. Eu não sabia não, eles iam dizer, oi irmão, vai senhor, irmão, eu ficava assim, ó. Eu falei, vai senhor. Aí eu falava, ah, você não está me conhecendo não, eu falei, ô irmão. irmão. Ele falou, mais ah, mas você que me ganhou para Jesus. Eu falei, amém, ué. Amém. Instrumento. Eu sou, eu sou João, quantos filhos? O senhor mas, tem? Eu sou pai de quatro filhos, mas é. tenho duas agora. Morreu duas. Eu, eu comprei laranja do, do, do genro do senhor esses dias aí. Ele estava é. vendendo laranja ali. Eu comprei uma laranja boa, bixirica. É, é, ele vende, ele é. mexe com isso aí mesmo. É isso A, aí. Aí quem tava aí era uma.. Era um neto meu que tava aí. Aí o neto saiu. E meu, ele pagava aluguel, eu pagava, vem pra cá, ó. Fica aí, ó. E aí? Ficou aqui nessa casa aqui que você comprou, né? É. Vamos pra ele. Professor João, um abraço pro senhor. fique com Deus. Deixa Ô, uma pastor, mensagem aqui. Pastor Ronaldo, Deus, é. Deus abençoe viu? Deixa uma mensagem aqui pra nós, um versículo da Bíblia. O versículo da Bíblia de é de 14, conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Se a pessoa não conhecer a verdade, né? ele fica preso. Fica preso. Amarrado. Então, é o versículo que eu falo, que eu mando para todos, conhecerei a verdade, a verdade vos libertará. Porque Jesus falou, eu sou caminho a minha verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por ele. É. Amém. É a mensagem verdadeira, é o coração do Evangelho. É isso aí. É. Deus abençoe. Amém, pastor. Amém. Muito bom.